minha gente, mais uma vez estamos aqui para tentar passar um pouquinho do que a gente não sabe para vocês, vamos tentar, vamos ver, vamos uh, proporcionar às pessoas que querem aprender alguma coisa com a nossa humildade um pouco desse serviço, né? é, hoje por acaso vamos colocar isso daqui, aqui, ou seja, o Elias, Elias Alves, nosso camarada, tá sempre participando, sempre mandando uma mensagem Já faz mais ou menos oito anos, três meses e quinze dias que eu prometi pra ele que ia mostrar como trocar o zíper da mochila basicamente é isso que a gente está fazendo, está cumprindo a promessa falou Elias, então não é só para você não, é para todo mundo agora vou começar a falar para o povo no geral o negócio é o seguinte, o seu cliente, a sua cliente traz uma mochila que está fechando muito bem olha que beleza, olha que maravilha, tá fechado isso aqui tá, uma... tá ótimo esse lado esse lado aqui ó, fechei, não fechei? ou seja não tá lá essas coisas não e desse lado aqui também às vezes abre é que agora ele não quer abrir, mas de qualquer maneira veja você nós vamos trocar nós vamos tirar essa cinta, vamos tirar esse zíper o zíper você vai chamar Aliás, é, em muitos lugares nós chamamos de fecho éclair. Em, é, em Salvador, por exemplo, nós chamamos de fecho éclair. Mas em vários lugares, o zíper... É, o zíper é a composição da cinta. Eu escolhi essa daqui porque é bem fácil de ver, né? Isso aqui, se eu não me engano, isso aqui me parece que é número 10. Eu não sou muito afeito à numeração de certas coisas, porque pode variar de acordo com o fabricante. Mas o, o, o zíper em si, ele é o cursor, esse aqui é o puxador, né? Esse é o puxador, esse daqui é o cursor e o, a cinta, essa aqui é a cinta do, do zíper. Vamos lá, aquela velha história de desmontar a costura. Dá pra você ver? Dá pra você ver. Aqui, ó. Aí você vai com o desmontador de costura. Daqui eu não tô conseguindo chegar. não. Aí depois na edição eu olho, às vezes até me admiro como ficou bom. Outras vezes eu falo, ficou horrível, mas é assim mesmo que vai ficar. Aqui, ó, consegui um, um furinho aqui, mais ou menos. Aí, ó, esse é o desmontador de costura. Isso daqui a maioria das costureiras conhece. Vamos ver aqui se eu consigo fazer isso aqui. É, parece que ah, aqui, certo. Ah, poxa, mas eu não tenho um desmanchador de costura Não tenho desmanchador de costura Espera aí que aí os seus problemas Podem ser resolvidos Só um momento, não vai embora não Por que você está pensando em ir embora? Ah, ali tem outra Tem uma faquinha pequenininha Mas vamos usar a faca peixe Né? faca peixe Não sei, tem o um pessoal que conhece Tem outro pessoal que não conhece Peixe, um daqueles presentes que a gente ganha aqui, gente. Ó, vou ver aqui. Aprendi, ah, prendi. Você não vai me contrariar, não. Aqui, prendi ali no parafuso e ó, cortando só a linha. Aí vamos para o outro lado. Varia muito? Não, não tem muita variação. Quando você vai trabalhar com, a, com o zíper de mochila, não, não tem uma variação muito grande. Tem alguns modelos da risca, da clipping, que, você, que exige de você um pouquinho mais de cuidado. Mas elas, é, geralmente, elas são feitas... Lá naquele lugar que todos vocês conhecem, já foram lá várias vezes, que é a China. Hã? Já foi às a China? Não? Poxa vida, então vai lá, dá uma chegada. Tá? Mas enquanto você não foi, presta atenção. Ah, no último vídeo, é, um dos comentários foi de um rapaz, agora não me lembro o nome, ele falou que estava meio longo gente, ó, de verdade a gente que posta é, vídeos no youtube tem que seguir políticas do próprio youtube outra questão é, Às vezes a, os primeiros vídeos eram sempre acelerados Justamente pensando nisso E não ser extremamente longo Aí dava aquela acelerada Por quê? Porque você é uma pessoa inteligente Se por acaso você me vir fazendo isso daqui devagarinho Como eu fiz no, no tempo real né Você pode compreender Se você vir sendo feito rápido Você também pode compreender ó uh, Aqui é a terminação. Aqui você vai com cuidado porque você não quer desmontar mais do que o que é necessário. Aqui no nosso caso, necessário só tirar a cinta do zíper. E stop. E o outro lado? O que tem? Que me dissesse como fazer. Uh, vai, vamos parar de enrolação vamos aqui, eu tirei esse daqui inclusive está aqui com os cursores para você perceber que foi esse que eu tirei na hora que eu vou medir eu deixo tá vendo? vai, vou deixar 5 centímetros não é um desperdício mas é uma possibilidade que, pra se evitar depois perder o serviço. Eu deveria... Sabe aquela coisa que eu digo de vez em quando? A gente ensaia, ensaia. Eu deveria ter trazido a tesoura. Ela tá ali na bancada, Mas... Aqui... A parte... Que eu vou colocar. Essa é a parte que eu tirei. Então... Veja, ó... Aqui, acompanha, acompanha, acompanha, acompanha. Ó, isso aqui quase 10 centímetros eu deixei a mais. Pra na hora de eu ajeitar aqui, não me dar muita dor de cabeça. Deixa eu... não, não vai embora não. Não fica chateado. Ó, o tio tá voltando. Aí, o tio voltou. Isso. Você vai fazer o seguinte. Pega essa cinta do zíper, do feixe éclair junta aqui ok? você juntou aqui aí, de uma maneira muito discreta dobra só aqui e Eu acho que dá pra ver, né? dobrei fiz isso, tá vendo? tá vendo isso daqui? Quando as pessoas estão fazendo bolsas, fazendo mochilas, elas é, às vezes fazem isso na fita que vai ser costurada aqui, certo? Aliás, uma mochila dessa, uma mochila como essa daqui, mochila bastante simples, depois de todas as peças estarem cortadas, você é capaz de acreditar que a costureira não leva mais do que 5 minutos para montar toda essa mochila? Pois é, se eu tivesse que fazer isso, hum, ia dar trabalho, ia ser terrível. Aqui, ó, tem uns pelinhos aqui da linha que foi retirada. Aí eu vou pegar esse troço aqui. isso daqui é um pedaço de látex que foi de um sapato que tinha outrora, só o pessoal com mais de... 40, 50, que deve conhecer. O London Fog, um, um sapato de pele de porco, um sapato feito de camuça, geralmente amarelado. Tinha um marronzinho também, tinha o pessoal que tinha coleção. E aí essa borracha aqui, borracha de latex, ou látex, na verdade é látex. Você pode olhar lá a situação, porque ela é uma paroxítona terminada em X, credo. Pra que isso, né? Pra que isso? Você é sapateiro, você não precisa saber ler e escrever. Né? Aliás... Aliás, deixa pra lá. Mas enfim, você tá vendo o que eu tô fazendo? Eu tô tirando os fiapos, as linhas. A linha que eu cortei por baixo, ó. Eu tô tirando aqui. Olha tá vendo a costura? ó, certo, é isso que nós estamos fazendo aqui. tá aqui, tá ajeitado, muito que bem, Zíper zerado. Tá aqui. Já falei pra você, não vai embora. Fica aí, espera só um pouquinho. Olhando pra mesa vazia. Aqui, nossa cola forte, tá? Será que é só uma marca? Ela é só uma marca. Tem outras. Não digo pra você que efetivamente essa é a melhor. Mas é, é uma cola com a qual a gente se adaptou aqui e vamos usando. É, tem algumas muito queridas e amadas do Brasil afora que, sei lá, a gente prefere não usar. Estamos dizendo que ela não presta? Ninguém disse isso. Ó. Hum. Normalmente as pessoas que costuram essas bolsas, a maioria não passa cola. Ela não precisa passar cola. Ela tem vamos dizer assim destreza para juntar uma na outra e costurar Vou dar uma paradinha aqui, só para mudar a filmadora de lugar. Colocar ali perto da máquina de costura, tá bom? Então, deixa eu esticar. Agora, já tomamos um gole d'água. Ai, ó, que belezinha. Tá vendo? Já tomamos um gole d'água. Vamos pegar a mochila para pespontar. E às vezes eu reparo que o que você consegue ver somente minha mão aqui. Uhum. Abaixar o calcador, vamos colocar na posição. Deixar esse bichinho aqui. Vamos nós. De verdade eu vou dar uma ampliadinha na imagem e vou acelerar. Acelerar porque você, você sabe que. Você sabe o que é isso aqui. Então. Não vamos perder muito tempo. Estamos aqui de volta depois de muito pedalar vamos colocar os cursores uh, aqui vamos colocar os cursores que algumas pessoas chamam de carrinhos uh, você vai tira aqui ó você já costurou você já pespontou você já você vai juntar as duas cintas aqui Certo Deixa eu colocar de uma forma aqui Seja possível se você ver Certo Tá aqui Aí você vai pegar o cursor E vai Colocar Aqui Deixa eu... Isso, cursor me ajuda a ah. Aqui, gente, esse negócio de colocar zíper tem um monte de vídeo bacana que ensina a colocar zíper. Que esse daqui ele tá querendo me fazer passar vergonha, certo? Coloquei, tá vendo a diferença? Essa é a diferença aqui outras vezes ela até ajuda mas vamos de novo vai você tá aqui você já tem certeza de que tá no comprimento certo a gente fez aquela aquele pique tá então o que você vai fazer aqui é um dos dois você vai cortar um triângulo e vai ficar assim ó né? Mas é como eu disse, pega o pessoal que ensina a colocar zíper, que aquilo é, é gente muito boa, mas a posição para mostrar para você, ela não está muito favorável para mim, então eu tenho essa desculpa pelo menos, mas aí coloquei, vamos, Ah, uh, não contrário, isso, ó, vamos, vamos, aqui ó, toma cuidado aqui no final, porque senão você acaba uh, ultrapassando, e aí sai pelo outro lado, você vai ter o trabalho de colocar o zíper de novo, ó, veja você, uh, vamos colocar nessa posição assim, ó, que eu tô de ter que fazer tudo de novo porque uh, não tem truque, não tem edição. Não, não tô falando de forma nenhuma que quem faz edição tá com truque, não é nada disso, é só porque aqui esse vídeo hoje eu tô tentando fazer sem edição. Que aliás, depois quando você pega o programa. Ali no, tem um pessoal que gosta do Vegas. Eu prefiro o adobe. Aí ah, já tá quase lá. Aí agora aqui vou puxar aqui. Gente, aqui ó. Tá vendo? Não sobrou quase espaço. É isso que é importante. Não sobrar quase espaço. Porque senão, às vezes, fica assim, ó. Fica uma coisa meio embolada. Você que já tentou algumas vezes, você deve saber do que eu tô falando. Você viu o que eu fiz? Coloquei uma vez, coloquei aqui, puxei ele todinho. Aí, aqui perto, um do outro, coloco. Certo? Certo? Vai, vamos parar de... Nha, nha, nha. Daqui a pouco vamos colocar as pernas para funcionar na máquina ali mais uma vez. Gente, Mais um vídeo que chega ao fim Eu te peço mais uma vez É uma sugestão Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Se você gostou Dê aquele joinha Se você não gostou Coloque que você não gostou Isso é natural Não se pode agradar a todo mundo Se você gostou mesmo E deu joinha Passa para alguém que você acredita Que possa se interessar Sei lá, nós aí, a gente está fazendo uh, um trabalho, dá falta tirar os fiapos, fazer a finalização, mas tá terminada, a mochila tá fechada. Se você for trabalhar com um zíper cuja cinta é metálica, Tome muito cuidado, porque na verdade só tem um sentido para o cursor. Só tem um sentido. É, às vezes você encontra algumas bolsas ou mochilas com dois sentidos, aquilo ali provavelmente vai dar problema. É, eu não gosto de dizer verdades absolutas, porque elas não existem. Estou só te dizendo que isso daqui existe, isso aqui está feito. Tá? Ô Elias, tá bom o negócio? Valeu, abraço. Abraço pra todo mundo. Valeu, gente. Valeu. Muito obrigado mesmo. Continua assistindo, a gente vai fazer outros vídeos. Quer dar sugestão, manda sugestão. Ah, enfim, é isso aí. O que eu vou falar? Mais nada? Mais nada. Tchau.